Olá gente, e nesse vídeo eu vou falar informações muito importantes sobre o Guia do score em 7 dias, tá? Tem muita gente falando coisas sobre esse book que não faz sentido que não tem lá, tá bom? Então esse vai ser um vídeo definitivo para você que está procurando saber mais sobre esse book, tá bom? Então, e nesse vídeo ainda eu vou te passar duas dicas que você precisa se atentar na hora de fazer qualquer compra pela internet, tá? Principalmente de produtos aí que prometem aumentar o seu score, você precisa se atentar para não acabar caindo em golpe, tá? Então fica até o final do vídeo que... Vai ser muito bom essa dica que eu vou te dar. Tá bom? Então a gente sabe que hoje em dia é muito complicado aumentar a score. Tá bom? Porque a gente sabe que não faz muito sentido. Porque às vezes você tem um amigo, tem um colega que tem um bom salário, paga suas contas em um dia, e o limite do cartão dele não sobe, o score dele não sobe de jeito nenhum. Tá? E, e por outro lado, tem pessoas que às vezes atrasam a conta, às vezes nem tem emprego e tem um score alto e tem um limite alto. Tá, então não tem informação definitiva. Eu entendi realmente como funciona para aumentar o Score graças ao guia do Score em 7 dias. Tá? São informações aí que eu não achei na internet. Pode ter certeza que eu procurei muito para tentar é, fazer é, aumentar o meu Score para que eu conseguisse o um empréstimo. Então, uh, e o que, que é o guia do Score? Tá? Para você que está procurando aumentar o seu score, para você tirar um financiamento de um carro, de uma moto, de um móvel, você quer comprar o seu apartamento, e você precisa aumentar, precisa de mais crédito. E a única forma de fazer isso é aumentando o seu score. E o Guia do Score ele foi criado por vários especialistas que trabalham em banco, tá? E sabem como é que funciona, porque os bancos que mandam as informações para o Serasa, tá? tem um, um, um sistema que manda automaticamente então mas primeiro ele passa pelo banco tá e o guia do score ele vai te passar algumas dicas que você vai alterar lá tem uma dica que você vai fazer na hora de de compras que vai é, é, aumentar o seu score tá bom você pode ter certeza que eu te dizer realmente eu tenho certeza que em 7 dias você consegue aumentar o seu score tá bom só que você precisa tomar cuidado tá? vou te dar duas dicas aqui importantíssimas na hora que você precisa se atentar como é que funciona quando você for comprar o seu book você não vai é, é, preencher formulário nenhum formulário que eu digo folha e grande cheio de contas de, de, de, é, que você tem aonde você mora qual é a sua renda nada disso tá na hora que você for comprar, a única coisa que ele vai pedir é o seu e-mail, o seu nome completo, se eu não me engano, o CPF, que é para você poder pagar, né? Você precisa colocar o CPF e informações do seu cartão, caso você for pagar no cartão, tá? Se você for pagar no boleto, ele nem vai te pedir tudo as informações. São três informações no máximo. Que isso é feito no site, tá? Depois que você comprar, ele não vai te pedir informação nenhuma. Então, não mande informação, não preencha o formulário de ninguém. Tá bom porque isso é golpe com certeza tá a segunda dica que eu tenho para te dar é não mande códigos não confirme código nenhum porque o guia dos crimes te diz ele não vai te pedir nada mais nada tá bom em relação a código você for confirmar algum código pode pode ter certeza que eles vão atrás pessoal é assim vão conseguir pegar a informação do seu cartão e possivelmente aplicar golpes então tome muito cuidado nisso tá então, para te ajudar, eu vou estar deixando aqui o link do Score em 7 dias, onde eu adquiri. E não me arrependo, realmente, é muito barato. É um e-book que chega no seu e-mail, tá? Com passo para você aumentar o seu score. Você tem 7 dias de garantia. Você pode parcelar até 9, 9 vezes no cartão. Então, sai muito barato. E vale a pena, tá bom? Então, esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like para me ajudar. E se, e se inscreva no canal também, que é muito importante, beleza? Valeu!